As pessoas não sabiam nem o que fazer com o computador, não. então ficar online foi uma experiência, era, era quase magia negra aquilo. Né? É tem isso um que livro. muita gente não sabe, todo é... mundo acha que esse processo é novo. Né? Surgiu, a gente já vive no metaverso faz tempo. Aliás, Momento Cultura Inútil, você sabe por que Hotmail tem esse nome? Não. Porque ele foi o, o, primeiro, é, uma, o primeiro e-mail do mundo em HTML, Hotmail. Hotmail, que loucura. É, é... Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que se você é pequeno e médio empreendedor ou pelo menos se interessa pelo tema empreendedorismo, negócio, gestão, gestão de pessoas, você está no lugar, no lugar certinho, certinho, certinho. Toda terça-feira, às 17h45, nós estamos aqui no podcast Lucro Certo, trazendo conteúdo e sempre um convidado que vai trazer insights para agregar ao teu modelo de gestão ou ao teu modelo mental, que seja simplesmente de como gerir o teu negócio. Não importa se você tem ou se você quer empreender, você está no lugar certo. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Se inscreva porque vai ser muito mais fácil para a gente conseguir te informar toda terça-feira quando o nosso podcast for ao ar. Lembrando que nós estamos nas terça-feiras às 17h45 aqui no YouTube e também em... Todas as plataformas de áudio, você pode escutar o podcast Lucro Certo também no Deezer, no Spotify e tantas outras plataformas de áudio, ok? E esse nosso convidado é um cara que veio aqui gentilmente compartilhar o conteúdo dele com a gente, compartilhar o conteúdo dele com a nossa audiência. É um cara experiente na área de gestão, é um cara consultor. Uh, se eu disser que é rodado Você não vai se ofender não, né Paulo? <risos> tudo bem, né? na parte de negócios né? <risos> Rodado na parte de negócios E tá tudo certo Amigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite Eu que agradeço Vira o podcast Lucro Certo, bater um papo com a gente E aí eu sempre digo o seguinte Paulo, eu não gosto de apresentar as pessoas Eu acho que a melhor maneira da, das pessoas é, é, Serem conhecidas São elas mesmas se apresentando Então eu gostaria que você dissesse quem é o Paulo para a nossa audiência aqui? Tá jóia. Bom, eu sou Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital. Trabalho bastante também com a experiência do cliente. Ah, sou rodado. É, sou, fiz aí algumas rodado. coisas, aí, já bastante coisa. É, eu trabalho com desenvolvimento de produtos digitais desde o dia zero da internet no Brasil, né? desde 1995. É, na verdade eu tô online desde 87 mas isso era mais e eu não sou tão velho assim tá, gente assim aqui é eu era criança mesmo é, tive na época eu o tive, tive o privilégio a sorte enfim não de ter um, um primo que ele era engenheiro da Telebras e ele me me convidou para experimentar a primeira experiência não mas com um negócio bem embrionário de um sistema online no Brasil que era o projeto Ciranda um negócio é, é engraçado hoje gente, gente as nossas conexões mesmo em casa tudo megabits não a conexão era 250 BPS, ou seja, 0,0002 mega. <risos> mas tudo bem, era um computador que também não tinha interface gráfica. E, o, e o computador também não tinha... Ele não comportava algo mais rápido é, não, que isso também. Não, né? mas, é, não era um CP500. Que, era tudo compatível. <risos> é, não tinha disco rígido do computador. Sim. Né? Não tinha interface gráfica, nada, não. mas enfim, já estava online. Não. Sim. E eu me lembro que eu fui lá conhecer aquilo e foi uma experiência absolutamente arrebatadora. Eu falei, nossa, porque... Nunca... Bom, nos anos 80, não, as pessoas não sabiam nem o que fazer com o computador. não Então, ficar online foi uma experiência... Era quase magia negra aquilo. né sim, Como assim? Sim. né Essas coisas estão no outro lugar e estão aqui chegando no computador. é né? Por onde? como É impensado eu, né impens... um negócio. É, desse. e aí eu falei, eu não sei bem o que é isso, mas eu não quero sair nunca mais desse negócio. não E eu tinha, na época, deixa eu pensar... É, é, 14 anos, né? 13, 14 anos. E tanto que... A primeira faculdade que eu fiz foi engenharia, né? porque eu queria entender aquele negócio. Né? Depois de uns anos eu entrei na faculdade e entrei em engenharia. Né? Ô Paulo, quando você fala assim, ah, eu, eu crio, ajudo a criar produtos digitais, uhum. eu quero esclarecer para a nossa audiência aqui, porque tem uma linha muito tênue aqui que é bem capaz da nossa audiência entender essa criação de produto digital de uma forma diferente. Sim. E eu gostaria que você explicasse esse produto digital. Perfeito, que né? O que é esse produto digital que você ajuda a construir? O que, que você chama de produto digital? Pois é, não. hoje nós temos uma vida totalmente digitalizada. Nós como pessoas, as empresas, empresas pequenininhas não, é, são digitalizadas hoje. Aliás, nesse processo da pandemia, se alguém tinha alguma dúvida, não? Não tem mais. Não, não tem mais. Se não. ainda tem, não existe mais esse O que esse é interessante não, é que você não precisa ter uma superestrutura digital, não. Muita gente aí pequeno, não sobreviveu, passou e até cresceu durante a fase mais dura aí da pandemia, com WhatsApp e Instagram. É o que eu falo, uma um simples divulgação no Instagram e um atendimento via WhatsApp já é um processo de digitalização é, que muita gente acha que não. Digital, é, transformação né? digital. Exato, exato. E exato. por outro lado, eu vejo grandes empresas investindo mundos e fundos em equipamento, em software caríssimo, e não acontece nada. Ou acontece... Ou seja, porque... Qual que é o problema, não? Eu falo que isso aí não é transformação digital, isso é uma envernização digital. Sim. Porque o cara continua pensando do jeito velho, não? Uh, e, e com, um, enfim, fazendo um, um processo antigo, ultrapassado, não? com o digital. E não adianta nada, não? isso não adianta nada. Não. Mas a questão do, do produto digital que você me perguntou, eu acho que tem a ver justamente com. com o começo da minha carreira foi o primeiro produto digital que eu criei. Não? Apesar de ter feito engenharia, primeiro. Coisas da vida, isso aí daria um outro episódio do podcast, não? De umas é... três ou quatro horas. Pois é, não? é, o meu primeiro emprego foi como repórter da Folha de São Paulo. <risos> e entrei pelo caderno de informática ali, não? E... e lá pelos idos, em janeiro de 95, eu era repórter de ciência da Folha. E naquela época, não, o primeiro produto, o primeiro. É... Aliás, o... onde se falava de internet, que tinha acabado de ser liberado no Brasil, internet comercial, foi, se não me engano, novembro de 94. Né? E, e quem escrevia sobre internet não era o caderno de informática, era o caderno de ciência. Estava tão longe ainda do cidadão comum, do, das empresas. Né? Ou seja, era eu que escrevia. né? E, e aí eu cheguei um dia para o meu editor e falei poxa, oh, oh, esse negócio aqui vai ser legal. Não? Por que a gente não coloca folha na internet? <risos> e nós fomos conversar com o Otávio Frias Filho, que era o dono do jornal. Não? E os dois super empolgados com a ideia e o Otávio não entendia nada, assim. Ele falava, uma pergunta que ele fez que eu nunca mais esqueci: que foi onde fica essa tal de internet? Ou pra que eu tenho que publicar? Vamos pensar, né? Nos anos 90, o jornal impresso estava no auge, não. A Folha tirava um milhão e meio de exemplares no um domingo, e o jornal era um catatal, assim, né? Era, era um negócio, o negócio, né? É, assim, é. Tinha uma sequoia ali Sim. De, de papel ali, né? <risos> Então não precisava não, mas, é, mas enfim, depois de quatro meses insistindo, ele topou. E aí eu criei, né? Eu digo eu, porque <risos> eu literalmente, nessas horas, só foi bom, um não engenharia, é. só tem tu, vai tu mesmo, uhum. né? É, eu, eu continuava fechando o jornal e depois eu ia fazer a Folha Web, que era essa, essa versão embrionária da, da Folha, né? de, Junto com o pessoal da Justiça Folha. Tinha lá, trabalhava com o gerente que era o Lelivaldo, a Marion, que era a diretora, não? Né? Uh, e assim, a Folha Web foi ao ar no dia 9 de julho de 95. Foi o feriado, não é? O 9 de julho, que era um domingo. Uh, e esse foi o primeiro produto digital que eu criei, que era criar uma versão da Folha de São Paulo para atender... Não, para... Enfim, para atender não, né? Porque eu, eu brinco que a gente podia fazer o que a gente quisesse naquela época, porque também não tinha quase ninguém vendo mesmo. então, <risos> o então não, tinha não os ar, né? <risos> Mas realmente a gente fazia de tudo. A gente estava... Cavando, não era praticamente é, desbastando com um facão ali, não o um negócio que se transformou no é, pode... mundo digital que é, nós vemos Podemos hoje. dizer que você chegou na internet e era tudo mato? Era tudo mato digital, literalmente. <risos> não. não foi um privilégio, porque é, é muito raro a gente poder dizer que eu estava lá quando nasceu uma indústria que mudou o mundo. Não é estava lá né? eu, pe, eu pedi para você explicar essa questão da construção do produto digital porque tem uma tendência e até um senso com, meio que um senso comum no Brasil hoje, quando fala de produto digital uhum. o cara pensar em um curso digital uhum. Né? Uhum, e, e que o que acontece no marketing digital, e eu sei que o teu trabalho é um trabalho muito mais profundo, voltado para uma área digital e a gente está brincando aqui de quando a internet era mato então não é dessa ondinha do que acontece hoje, é algo muito mais profundo, olhando do ponto de vista Exatamente. tecnológico e estratégico também para muitas empresas. Estratégico. Como é o que Era você estratégia. citou da uhum. Folha aí, por exemplo. Né? E além da Folha, por onde que você passou ajudando a construir produtos digitais? Não, essa iniciativa é, embrionária da Folha Web durou alguns meses não, e ela virou o universo online. Hum. Né? Em abril, no dia 28 de abril de 96, a Folha Web deixou, saiu do ar e entrou o UOL. Né? Então eu faço parte do primeiro grupo também do UOL. Não? E... Lá naquele. E aí foram muitos produtos digitais é, que se criaram ali, não? Ah... O UOL surgiu em 96. 26. 28 de abril de 96. É, eu jurava é. que era 98, 99, cara. É, eu é, me lembro de algo nessa, é. nessa linha. 96. E, é, porque lá em 95, não, quando enfim, o, o, o Otávio e o Luiz, não, que é o presidente do Grupo Folha, eles entenderam a importância disso. E mandaram o Caio Túlio Costa, não o Matina Suzuki Jr. Né, e, o, e o próprio Luiz. Eles foram para os Estados Unidos para verificar o que, que estava sendo feito lá. E na época, os três players de, do mundo digital era a America Online, a CompServe e a Prodigy. E eles visitaram os três e concluíram que o modelo vencedor era o modelo da America Online. E eles vieram para o Brasil com a decisão de criar uma versão brasileira da American Online. Não, que e veio o Universo Online, que é o o Universo Online, que UOL, é o UOL. né então, isso foi em 96, né? E aí, enfim, a gente cresceu, né? Nós criamos, trouxemos uma grande novidade na época, que era salas de bate-papo. <risos> Quem nunca, Quem participou nunca entrou na sala na de bate-papo? Bate Quem nunca conheceu a curiosidade, na sala? A curiosidade é o seguinte: o Kaique que tá olhando para nós aqui e fazendo cara de deboche. Porque o cara tem 20 e poucos anos... Ele nasceu, eu já conheço. Ele né? não sabe nem do que nós estamos falando aqui com o Sala então, de bate Então, eu vou falar um negócio que vai deixar o Kaique de queixo caído. É. Tá? Olha, lá. Dezen... Olha não, só. Não, que 20, 19. 19 anos. É. Veja só, Kaique, você que certamente aí já conheceu muita gente online. Não? Naquele ano, não? a Sala de Bate-Papa iniciou junto com, com o UOL, em abril de 96. Não? As pessoas começaram a se conhecer. E aí, em novembro daquele ano, um casal que se conheceu na Sala de bate Papo do UOL casou. Isso virou notícia de jornal. Pessoas que se conhecem na internet se casam. Foi o primeiro no Brasil, tá, Kaique? Só pra você ter uma ideia. Foi o primeiro no Brasil. E, aí tá? está... e hoje, isso é frequente ou não? Hoje acho que é mais fácil né, você encontrar alguém, conhecer alguém online do que ir no bar, não é? É. Mais fácil. <risos> na Deve balada, tá, né? Se colocar na balança, tá muito mais no online. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Paulo. É, é, você falando de sala de bate-papo, acho que a curiosidade que surge aqui é o seguinte. Qual era o nickname que o cara usava na sala de bate-papo? Eu lembro. O pior é que eu lembro. Olha, não eu foi não combinado essa meus, pergunta. Cara, eu, eu não estava lembro como... dos Eu como é, é meio vergonhoso falar isso, mas tudo bem, né? É. Eu era Adonis. Adonis. <risos> ah, é, Adonis não é tão ruim, né? Tem uns caras, aí se fossem os outros nicknames, eram impublicáveis. Tem é, Tem os piores. <risos> eu lembro, cara. É. Eu lembro do é, meu, eu, meu, meu número um do ICQ. É, vamos deixar um desafio aqui é. para quem assistiu esse podcast. Para quem assistiu esse podcast e participou das salas de bate-papo do UOL, coloque embaixo no comentário do vídeo aqui qual era o teu nickname. Coloca é aí só pra gente ver disso, o que, é que vai não. surgir. Se é que você lembra disso. Eu lembro o meu número do ICQ, que as pessoas ainda devem saber o que é. Não? O, o, ICQ o, antigo... já, o ICQ veio depois, não vem? É, é, o ICQ, o ICQ ele surgiu mais ou menos naquela época. Era um, era um aplicativo israelense que depois é. a American Online comprou. E eu me lembro que o meu número era 307981, que era um número sequencial, ou seja, era no um usuário de 3 milhões de alguma coisa. Que loucura! É. que loucura E aí depois disso veio o MSN? Aí veio o MSN, que foi um boom. né Tinha America... o All Instant Messenger também da American Online. que Depois eu saí do All né? depois de alguns anos de Wall, quando a American Online veio para o Brasil, é... me chamaram. Eu fui também... Eu, adoro... eu sou quase um startupero de empresa grande. Né? Fui lá ser do primeiro grupo da, da América Online na América Latina também, né? Fiquei morando um tempo no, lá nos Estados Unidos porque não tinha escritório aqui ainda, não né? A gente ficou ali e foi um, uma experiência incrível, né? Paulo, com essa experiência de mercado digital e de, de implantação de grandes produtos, inclusive de produtos de sucesso como o UOL, que a gente pô, todo mundo conhece e reconhece né? como um case hoje, o que, que você acha que o mercado brasileiro ele precisa amadurecer do ponto de vista digital? O que, que você vê nesse sentido? Assim, eu acho que precisa entender não que é, o digital não é uma coisa que vai solucionar todos os problemas. É, que eu vejo assim pessoas que têm modelos de negócios errados e acha que vai colocar o digital e vai salvar o negócio e não vai porque o negócio está errado, não? Sim. Sim. Não. Ah, então, tem um certo é, é, deslumbramento, não sei se seria essa palavra não, ah, ah, no sentido de achar que as coisas vão se resolver só pelo fato de que você está digital. Uma, um certo um deslumbramento, eu diria, certo, de uma certa... Eu que me fugiu a palavra agora, mas seria algo como o cara depositar todas as fichas no digital e achar que o digital vai resolver um negócio de bosta. É... Mais ou menos Exatamente, isso. Exatamente. Não... Para falar o português, claro mesmo. O negócio é... é uma bosta e o cara acha que o digital vai resolver aquilo. É, assim, é, é igual é, coisas que eu vi muito, até antes da pandemia, não? Ah, ah vou criar um e-commerce. E o cara investe um dinheiro, faz até um site bonito. Ele só esquece que precisa de gente, né? Não, ele esquece <risos> que e-commerce, eu falo assim, o e-commerce, antes de ser e, ele é e commerce Então Sim. você tem que ter depósito, você tem que ter, enfim, você tem que ter estoque, você tem que ter a parte logística, você tem que ter... É, é, fluxo, né? você tem que ter capital. As pessoas acham que elas vão fazer o site e está tudo certo. Sim. E claro que não, né? Isso aí é só, tipo... É a vitrine da loja, né? Fazendo um comparativo com, com o varejo físico. Mas eu né? acho que isso tem muitas vezes uma certa influência dessa galera do dropshipping? Que vende a ideia do dropshipping, do produto... Dessa venda de um produto via um e-commerce que o produto não está na mão dele fisicamente, está lá numa China e o cara vende um negócio que está lá fora e coisa do tipo? Ah, é... Como é que você vê isso? Não sei, eu acho que a maioria das pessoas não chega nisso. É, o buraco é muito mais embaixo, assim, sabe? É uma questão de desconhecimento mesmo da, da, da ferramenta e das possibilidades. Ele acha que e-commerce é só fazer o um site. E assim, eu acho que, assim, na pandemia, por exemplo, nós vimos muita gente que sobreviveu, como eu falei, vendendo no Instagram sim mas eram pessoas que, que já tinham uma operação rodando elas tinham uma empresa ele já tem um negócio é, né? já é tem e, um negócio e quando é. fechou toda não tem mais a loja caramba né tá tudo fechado ah então ah, dá para fazer aqui umas vendas no Instagram é. tudo bem ele ele mudou o Foi um processo canal digamos ali. assim é. não mas é, todo o processo já existia então esse cara saiu rodando por outro lado, não, é, um monte de gente que naquele momento mais agudo não, se recusou a fazer isso daí, é, quebrou. Porque, enfim... É. E é, é tão interessante, não? a gente estava falando aqui de pequenos negócios, pequenos e médios negócios. Não? Eu acho que o, o setor mais emblemático nesse, nessa transformação digital forçada e extremamente acelerada não? Da, da, da, da pandemia, é, eu acho que foram restaurantes. Não? Que era curioso observar que... Antes da pandemia tinha restaurante que não fazia delivery. Por incrível que pareça, Não muitos, fazia delivery, muitos. é. E os que faziam, é, salvo as pizzarias, não, que enfim, aí é um modelo de negócio particular, não, mais voltado é, para delivery, assim, mesmo. O, é. Os que faziam é 5% do faturamento do cara carro delivery, não. É, hoje, é, é, os caras, eles está tudo reaberto já há bastante tempo, né? O restaurante está lá aberto e tal. Os caras eles faturam mais no delivery. Do que no salão. Né? Então, veja só, não, é, apesar de toda a dor aí associada à pandemia, não, que doeu muito mesmo, não, Sim, para muita é, gente, para Eu acho que, negócios, que trouxe é. aprendizados interessantes. Não, e um deles, no caso aí, não, é que é, quando você tem a possibilidade de abrir um canal onde o seu público está, não, de uma maneira direta, é, você pode alavancar o seu negócio em, em um nível que talvez você não conhecesse antes. E no caso da comida, particularmente, é interessante observar não, que a maioria dos restaurantes, inclusive, nunca desenvolveu um site, não, eles simplesmente se plugaram nas plataformas aí, na iFoods e etc. Não. Ah, então foi um, um, um. Não teve um investimento aí de, de, de, de Nossa, vou comprar equipamentos e software, nada. Exatamente. Soluções simples, né? e é, isso conseguir. é transformação digital. Isso é um produto digital. Seja, mas o cara, ele teve uma mudança né, na, na mentalidade dele ali, não. A tecnologia, ela veio barateando de uns anos para cá, ah, né? assim, Vem né? so, com soluções fácil, mais né? fáceis, né? É, Antigamente, quando... você desenvolver um software pro seu negócio era coisa de empresas de médio e grande porte. Exato, não. Hoje tinha que com... ter estrutura, é... não. Hoje, é... hoje, eu digo, hoje não. Já você tinha cinco, que ter estrutura, tinha que ter um anos cá, servidor dentro do negócio. Não tem mais servidor, não. Com o software é. na nuvem, coisa que que se popularizou de uns seis anos para cá, não Software as a Service e tudo, não? você não precisa mais ter servidor. Sim. Você não compra mais licença de software. né? Você aluga, ou né? seja, um... inclusive é um negócio muito Alu... mais interessante. Abre uma licença né? de uma certa forma. E é um negócio escalável, ele é elástico. Nossa, agora, sei lá, vamos... tô falando aqui de e-commerce, mas isso serve para qualquer coisa. Mas vamos supor, estou no e-commerce e tenho as minhas vendas e aconteceu alguma coisa sazonal e as minhas vendas explodiram. Eu não preciso comprar outro servidor, né? Eu simplesmente eu pago o quanto eu uso. Eu então esse negócio meu... ele. ele faz um upgrade de plano, né? É, e é. às vezes isso, na verdade, já faz parte do, porque uh, a nuvem não? Ela é infinita, entre aspas. É, não? É. Já tá lá, você, se você consome mais, ela vai se esticando, né? E você paga mais. Ah, agora, consumir menos, tudo bem, tá vai tudo pagar certo. menos. É. Você sabe que uma coisa que toda vez que eu converso com alguém dessa área de tecnologia, dessa área digital, eu sempre faço uma provocação no seguinte sentido. Quando a gente olha a internet, se você pegar lá, vai, 90... Vamos pegar de 96 para cá, quando surgiu o UOL. Uhum. Né? Vamos pegar a internet de lá para cá. Se você pegar a internet de lá para cá, cara, foi uma série de mudanças, uma série de alterações, inclusive de velocidade, então, nem se questiona. Sim. Né? Quem nunca usou o discador lá... <risos> para conseguir <risos> gerar uma ser. conexão. Mas enfim, deixando esse assunto de lado... Quando a gente olha para a internet, teve uma modernização violenta. Mas, uma coisa que eu observo, por exemplo, o e-mail. Uhum. Cara, o e-mail é o e-mail desde quando a internet é a internet. É. Será que não tem nada para fazer no e-mail para modernizar esse negócio? Não, cara. Porque é. se a gente observar, o e-mail, ele basicamente... Foi a única coisa que não teve alteração na internet, salvo duas alterações específicas, que eu vejo. Né? E aí, isso é como um cara da área e me corri se eu estiver errado. Uma... Antigamente a gente ficava muito preocupado em receber e-mail com vírus. Hoje uhum. essa é uma preocupação que quase não existe mais. Sim. Né? Tá... E a outra coisa é que as, a, os memes que hoje são chamados de meme que a gente recebe por WhatsApp, antigamente a gente recebia por e-mail. É, e que, não existe mais. Quem nunca recebeu um PowerPoint ilustrativo assim, né? Com, com mensagens né? inspiradoras no e-mail. Não? Exatamente. É. E o e-mail foi uma coisa que não se modernizou ao longo do tempo na pois internet. É, Como é, é que você vê isso, isso né? cara? É, é, Eu acho que assim teve um, um salto é, de funcionalidade no e-mail, que já mas isso faz muito tempo já, que foi o lançamento do Gmail. É, é ele, que não divi é, ele é, dividiu. Não é, não é ele simplesmente é, colocar um e-mail na web, porque já tinha o um Hotmail, aliás, Momento Cultura Inútil. Você sabe porque o Hotmail tem esse nome? Não porque ele foi o, o primeiro futuro, é, né? uma, o primeiro e-mail do mundo em HTML Hotmail Gmail, que loucura é esse daí é para os fortes Boa. mas enfim <risos> não o Gmail ele trouxe é, é, é porque o Hotmail ele ele era um, por, por toda parte a Microsoft comprou ele depois né mas Sim. enfim voltando pro Gmail não o Gmail ele mudou a maneira de você navegar assim ele tem uma, uma, um visual diferente e até hoje ele é meio sozinho nisso daí não mas estruturalmente Continua sendo bom em velho e-mail. Tanto que se você pega, sei lá, o Office, não que é um pacote que existe aí há 30 anos, não, 25 anos, não, que tem lá o Word e tal... Ele você vem vê que mudando o Word, versões, o Word, mas... O Word evoluiu, o PowerPoint evoluiu, o Excel evoluiu e o Outlook é igual. <risos> Ou seja, ele evoluiu também, mas ele evoluiu muito menos. Muito não, do menos, que o, do que exatamente. O, até, a, até a interface do Outlook hoje ela parece ser meio diferente de todos os outros produtos da, da, do Office. não Porque o e-mail é aquilo, não mas é, eu não sei se dá para melhorar o e-mail, porque... Uh, eu vejo hoje, não, como a gente está falando da nuvem, não, eu acho que a transferência de informação e de, e de arquivos, ela, ela migrou automática naturalmente para outras plataformas. Como não. o WhatsApp, por exemplo, que a gente como começou a falar do Ou transferir arquivos por essas, essas é, WeTransfer da vida, não, que inclusive são muito maiores, não, a capacidade de e-mail. Agora, inclusive, é em o Drive, né? O Drive. O Drive, é, é, o drive né? que foi feito com o objetivo de armazenamento, pelo menos eu entendo que foi feito Sim. com esse objetivo, ele está sendo muito utilizado para transferência de arquivos hoje. Sim, né? O, sei lá, os meus computadores eles estão... Tudo que eu coloco ali, automaticamente vai para a nuvem e se eu quiser compartilhar com alguém, eu simplesmente mando o link do arquivo que ele gera para mim, Sim. com senha, com tudo, uhum. né? Uh, o e-mail, por que ele não morre então, né? <risos> acho que essa é a ah, pergunta. É acho né? que essa é a pergunta. É por que não é... acaba então, já que não moderniza? É né? porque ele é uma ferramenta de valor legal, né? É, você, o, o e-mail hoje ele é usado para documentar as coisas. E é, é, é, é, Sabe, eu gosto muito de pensar... Você quer olhar para o futuro? Não? É, olhe para as crianças ou para os adolescentes, enfim. Não? Como que eles usam alguma coisa? Esse é o futuro. E eles não usam e-mail. Quer dizer, eles usam e-mail para uma coisa, para receber coisa da escola. Porque quem está mandando... É alguém como nós acima dos 40. É, mas, não, mas é, tem, um, tem uma questão documental. Documental, Aquilo lá, aquilo lá é oficial, É oficial, entendeu? exato. É o canal oficial. Então o e-mail ele acaba ficando nessa daí. Não? Mas a, a funcionalidade de transmissão de mensagens e de arquivos, que era o que o e-mail era sozinho antes, não. hoje isso migrou para um monte de plataformas digitais da nuvem, né? O que, que você acredita que... Se a gente for falar da internet, a gente vai elencar aqui inúmeras alterações no meio digital, fora o e-mail, que a gente concordou aqui que não teve alteração. Mas a gente vai concordar. Mas o que, que você observa que mudou na cabeça do usuário? Do cara... O cara lá atrás, ah, a, nossa, gente, cara, a, usar, a gente quando muito... começou a usar, a gente era deslumbrado. Deslumbrado. Deslumbrado. deslumbrado. Uhum. A gente, eu me lembro... E aí eu vou compartilhar uma coisa aqui. Eu me lembro o seguinte, a gente usava... Muita internet discada e aí um belo dia tinha um link, dedico... link dedicado, não, tinha um é. link de internet. A banda larga, né? A banda larga que é. não precisava mais de um discador. Cara, quando entrou aquela banda larga, o Ligar o computador e você já está na internet, uou! Que isso? É? <risos> Surreal. Então assim, mas o que você acha, o que você percebe como um cara da área que mudou muito na cabeça do usuário nesse período de lá mudou... pra cá? Mudou só tudo, né? Mudou tudo e eu acho que a plataforma... É. Eu não sei se as pessoas mudaram a tecnologia ou a tecnologia mudou as pessoas. Eu acho que a tecnologia mudou, mudou mais as pessoas. pessoas né? Eu acho que a influência é mais da tecnologia nas pessoas do que das pessoas na tecnologia. É. E, e eu acho que a, a primeira grande mudança assim, é, foi justamente o fato de você estar online o tempo inteiro. E aí tem vários momentos dessa evolução, porque... Originalmente lá nos anos 90, você tinha que sentar na frente de um computador ligar discar, lá com o um molho e tudo não aí é. ah estou online fazia o que você tinha que fazer você e tinha aí, que aí você desconectava um para estar online é, é inclusive tinha os mais velhos aí não você deve se lembrar disso não tinha aquele negócio do pulso telefônico sim cara três minutos e era a, um pulso e, na, e a gente só conectava depois da meia noite cara é porque era um pulso só <risos> né sim. então quando de repente você ficou online o tempo inteiro isso foi uma coisa ó Caíque Carol eles não estão entendendo nada do que nós estamos falando aqui. Nada. Kaique e Carol olha para a gente e fala assim: da onde esses caras vieram Dois ETs falando sobre internet. O que, que é isso? Ah, pois é. Hã? É, gente, a gente tinha que conectar, mandar o computador se conectar à internet e depois desconectar. Não? E hoje não existe essa desconexão. Não, você está conectado, você tempo tá conectado, inteiro, inteiro. conectado o tempo inteiro. E aí vem a segunda mudança, que, que foi uma mudança tecnológica, não? Que quando eu estava lá, não, mesmo quando já tinha banda larga, eu ainda para ficar online tinha que ficar na frente do computador. Não. E eu trabalhava nessa época na América Online, não, que você, eu ficava o dia inteiro online dentro da empresa, porque enfim, o negócio era online, não. o produto era um produto online. E aí eu saía assim, para ir embora para casa, e eu falava: caramba, não que ruim ficar offline eu queria poder ficar online o tempo inteiro o não. tempo inteiro não poxa vida não E a gente usava o, o Instant Messenger não e aí não uh, eu até podia voltar para casa e, e ficar online de novo mas enfim eu tinha que estar na frente do computador não poucos anos depois surgiu isso daqui Surgi que foi esse cara. a virada do jogo né mais especificamente não esse daqui mas o primeiro iPhone 2007 certo ah, quando, em janeiro de 2007, o Steve Jobs anunciou o iPhone, em julho de 2007, ele foi lançado. Depois veio os Androids, tudo que popularizaram isso daí. não. Ah, por que, que isso daqui é um divisor de águas? Não? Porque, pela primeira vez na história, as pessoas elas estavam com um computador extremamente poderoso na no mão bolso, no né? bolso, na mão, fácil de usar, porque todo mundo consegue usar. Não é? Impressionante. Totalmente é a intuitivo. a interface, absolutamente vencedora. Não. E conectado, né? e isso mudou tudo. Mudou a maneira como a gente se relaciona. Primeiro, como a gente se relaciona, sim, né? nós estamos literalmente. A pessoa pode estar no Japão, não? E você conversa com essa pessoa, né? Você manda uma mensagem de vídeo, você vê, faz vídeo chamada. Então, mas mudou a maneira como você se relaciona com, com, com os produtos, com a informação. Mudou a maneira como você faz compra, mudou a maneira como você se, se, se diverte, mudou a maneira como você namora, cara. Tá aí o Tinder, que não me deixa... Aliás, acabou de fazer 10 anos o Tinder, não? A gente estava falando aqui do bate-papo do Wall. Oh, as pessoas sim. se encontraram, é. nossa, a pessoa conheceu. Na internet, é, é, todos esses produtos, você pode pensar em, em, em é, é, mobile banking ou o iFood, que a gente estava falando aqui de pedir comida... Ou a, a, a, o, o. Cara, é, a, o Uber, o Uber 99 a Fins, não. Esses negócios, essas indústrias, elas nasceram graças a esse produto. Eu, eu falo, Paulo, que esse produto ele deu vida a muitos produtos, mas ele acabou com muitos produtos. Ah, lógico, mas é a evolução, né? Ó, vou te dar um exemplo: o mercado hum. de relógio uhum. de pulso. É. Ele foi o um mercado que sofreu um impacto significativo <risos> por conta desse cara. Se alguém vier me roubar, não vai ter. É, você quer ver uma coisa? Quem é que tem um despertador na cabeceira, é. da, na, na, na, na, na mesinha de cabeceira hoje? Não, vamos dar um nome, um nome mais bonito ainda, Sim. que ninguém vai saber, né? Eles daqui não sabem. Quem tem um rádio relógio em o casa? O rádio relógio, boa, boa. É. Então, assim, que aí são dois produtos em um só. É um despertador e um relógio. É. Né? E um rádio ainda. Uh -huh. Então, assim, esse cara, ele acabou com a calculadora. Um a relógio, maioria está usando calculador aqui. Despertador. Se, se você for elencar quantos produtos nós temos dentro desse produto, é um negócio absurdo. A própria máquina fotográfica digital, esse cara acabou com ela. É, exatamente. Ele acabou com a máquina uhum. fotográfica e está acabando, praticamente acabou com aquelas filmadoras que a gente usava antigamente. Sim, as camcorders então, assim, lá. Né? É, veio acabando com uma série de produtos. Agora, uma coisa que eu me questiono e eu queria te ouvir, queria ouvir a tua opinião com relação a isso. Cara, eu sou um fã da marca da Apple, uh, sou um fã do Steve Jobs. Então assim, sou mesmo fãboy fanboy da marca aí mesmo e, e, e pronto. Agora, a questão é a seguinte, eu acho o Steve Jobs um cara gênio na, na, na geração dele o que esse cara construiu uhum. né, com, a, com, com a, a, a Apple, mas eu duvido, eu duvido que esse cara tinha noção... Não tinha. De a hora que ele construiu isso... E eu vou te dizer quê. Dos efeitos que isso ia gerar. Se eu vocês duvido, procurarem no YouTube... Ele não tinha noção aí, de se 10%. Se vocês procurarem na, no YouTube é, a, o keynote do Steve Jobs na Macworld de 2007, lá em São Francisco, em janeiro de 2007, quando ele apresentou para o mundo o iPhone. Por que, que ele não tinha noção do que ele estava fazendo? Porque ele definiu o iPhone, ele, Steve Jobs, definiu o iPhone como... Uh, um telefone celular revolucionário, ok. Não. Um iPod, iPod, lembra do iPod? navegador de música. Um iPod, um iPod widescreen com tela sensível ao toque. E um navegador da web revolucionário. Isso era a definição do iPhone, do de, iPhone segundo o Steve Jobs. Sim. A gente não usa mais essas coisas. Alguém. É, é, a gente tem o telefone e a gente não fala mais pelo telefone. Sim. É telefone mesmo, Sim. assim, não. A gente ele não, se tornou não, um computador de bolso. É, a gente não usa mais o iPod, né porque inclusive a música também está na nuvem. A gente exatamente. não compra mais música, porque na época era baixar a música dentro Exato. dele. Não. Ah, ele é. acabou, como ele lançou os aplicativos, é. né? esse aparelho deu vida a aplicativos, ele também acabou com o CD. É, já tinha acabado antes com o iPod. Ex não. Exatamente. É. Aliás, a Apple mudou o nome da empresa graças a isso, não, porque ela se chamava Apple Computer, né? e aí em 2003 ele lançou o iPod, em 2004 ele lançou o iTunes, com um modelo de negócio que você podia comprar uma, uma faixa em vez de um CD, e se não me engano em 2007 a Apple se transformou na maior, não, foi antes até, a maior vendedora de música do mundo. Como que uma empresa que que vende tanta música pode se chamar Apple Computer? Então ficou simplesmente Apple a partir daí. Sim. Né? Porque os caras estavam fazendo outra coisa. Sim. Né? Sim. E de fato hoje não, você pega o iPhone, ele... você pega a linha de negócios da Apple, não? O Mac lá, o computador, seja desktop, seja o MacBook lá, o notebook, ele é um, ele é pequeno, não? Comparado com o com um iPhone, né, e barra iPad. E com os serviços agregados. Não. O, eu acho que é a maior fatia. Não tenho certeza disso. Você me despertou até uma curiosidade. Vou pesquisar sobre isso. Mas eu acredito que o serviço da Apple hoje deve ser a maior fatia muito. de faturamento é, o, do negócio. O iPhone ainda é a maior fatia. Mas ainda os serviços é maior crescem aceleradamente, aceleradamente, né? porque aceleradamente. Porque tem aí é. Apple TV. Uh, o, enfim, os caras têm o ecossistema. O próprio armazenamento no... de conteúdo Tudo, né? e coisa do então tipo. Então eles estão... Então, assim, é, mas voltando àquela pergunta original, não, é, isso daqui mudou a maneira como a gente vive. Não? Nós somos pessoas... É, na época, quando eu fiz o, o meu mestrado, a minha orientadora, a Lúcia Santaella, ela falava nós somos seres ubicos. O termo que ela usava, que eu achava sensacional. É como se nós estivéssemos ah, o tempo inteiro tocando tudo e todos. Né? Porque a gente... Ah, preciso de tal coisa. Ah, então veja só como são as coisas não em 2000 e deixa eu pensar que 2017 a, e, a Apple, não a renault lançou o quid né o carro lá e eles fizeram um negócio que hoje já é bastante comum mas na época era bastante revolucionário que era a possibilidade de você fazer a compra do carro online todo o processo até a análise do, do seu usado era feito online não? lançaram isso daí não e veja só não o primeiro quid no brasil é, diz a lenda não que ele foi vendido às duas da manhã. Online, evidentemente. Não tinha nenhuma concessionária aberta às duas da manhã, não. E aí você pode perguntar, mas quem é que compra carro às duas da manhã? Quem quiser. Por que não? Qualquer um compra. Não é? Qualquer um compra. O fato um que é: Perfeito. a Renault abriu um canal e alguém foi lá e comprou. E comprou. Certo. Canal validado. Canal validado. Vamos aperfeiçoar o canal. Exatamente. Então é isso, certo? A. a... 20 anos atrás, ninguém pensaria em comprar um carro online porque não era possível. Mas hoje é. é, é, é essa questão da tecnologia, essa questão do online é tão maluco que eu estava vendo esses dias. A Tesla lançou um recall de... Se eu não estou enganado, não posso até falar bobagem aqui, então me perdoe se eu errar, tá? É, eu não sei se era fechamento de vidro ou fechamento de porta. Então ela lançou um recall. Recente agora, de fechamento de porta ou de vidro. Basicamente é o seguinte, é o vidro. Certeza que é o vidro. O vidro fecha muito rápido e por fechar muito rápido, ele pode... É, não, ter, não existe registro no mundo de nenhum acidente ou incidente com, por conta desta falha operacional do, do, do veículo da Tesla. Mas ele fecha muito rápido e esse fechamento rápido ele pode gerar esmagamento de membro, mão, dedo, ou de repente o cara está com a cabeça ali sufocar <risos> o cara. Que não, né? Está é, com a cabeça fora do carro, <risos> e enfim. Whatever. Ah, a Tesla vai lá e lança um recall desse, desse, desse, desse dispositivo, desse uhum. problema aqui. Só que vamos imaginar o seguinte, ela vai, faz um levantamento e diz o seguinte, dados reais, ela tem mais de um milhão de carros para fazer esse recall. Mais de um milhão de carros. Se a gente pensar isso para qualquer montadora tradicional, cara, o custo disso, de você trazer um milhão de carros para fazer recall, isso é um custo altíssimo. Pasme, a Tesla vai fazer isso online. É, porque é nem controlado por carro software, né? da Tesla precisa ir a uma concessionária para fazer esse recall. Vai ser feito o que eles estão fazendo, é avisar os proprietários... Né? e dizendo que o recall vai ser feito em X hora, em X momento, através de uma simples informação que os caras vão mandar é através da internet. É só você pegar o seu Tesla, se conecta para a conexão de escada, certo? E aí, de... Você... Uh -huh. <risos> e aí você vai conseguir. Então assim, você imaginar a tecnologia por esse aspecto, cara, é algo surreal. Então assim, você imagina o quanto a Tesla poderia ter de impacto nas suas ações e no seu valor de mercado, e sem contar o impacto para a marca, se tivesse que levar um milhão de carros para dentro de concessionária é, para fazer esse recall. É, mas é isso mesmo. né é? E essa é, é a mudança. Não, o, você está falando das mudanças das pessoas, mas é a mudança dos negócios também. Sim. Né? Não, a, a, como eu falei, você se relaciona com o seu público de uma maneira diferente hoje. E quando eu digo se relacionar, não é mandar e-mail. Sim. <risos> né? e, ou, ou não é só como você manda, faz a sua comunicação, né? O, o seu negócio está online. Não, o seu negócio, às vezes, é online. Ah, o carro aí, não. É, que, cara, é, é um carro, não? Mas ele fun funciona na internet. Funciona não. na internet. Eu fui é. head de e-commerce da Samsung há alguns anos. E tinha. Aqui no Brasil, a gente está começando a ter os smart homes aí, conceito de casas inteligentes. Isso aqui é muito embrionário, não. Isso já na, na Coreia do Sul, isso já tem há muito tempo, não. E tem coisas, para vocês verem como que realmente mudou, não, a, a, a maneira como a gente se relaciona com, com o mundo graças ao digital, não. Por exemplo, é, ah, você falou, ah, não tem mais relógio, não sei o quê. É, tem casas na Coreia do Sul que não tem mais fechadura, porque não tem mais chave, não. O celular é a chave, você destrava o seu celular com a, com a digital, aproxima da porta, igual a gente faz para pagar coisas assim por sim, aproximação, você se se abre a sua casa, assim, não. Mas tem coisas muito, muito mais revolucionárias. Assim. Você pode ter uma smart Tub, lá, a sua banheira digital, em que cada pessoa da casa pode informar a banheira, não? Qual é, quando que gosta de tomar banho, qual é a temperatura, qual é o nível da água tal. e Então você pode, por exemplo, dizer. Ah, sexta-feira, depois do trabalho, eu gosto de tomar banho de banheira. Por exemplo, você conta para a banheira isso. Você está programando ela. Não? E aí você fala, é, depois do trabalho. Não? Então, o que acontece? Ah, chega sexta-feira, a casa está preparada para isso. E aí ela começa a rastrear você, a casa começa a te rastrear pelo seu celular, que é a coisa mais importante da nossa vida. Não? A gente não sai de casa sem isso daqui. Não? Então, ela sabe onde você está... E a ela... hora que você está chegando, <risos> e aí ela sabe se você está se dirigindo que você pode sair do trabalho e ir para o happy hour. Então aí não vai encher a banheira. Mas se você está vindo para casa, não, ela fala, opa, dia de tomar banho de banheira, né? O célebre vai tomar banho de banheira. É, condiz... Levando em consideração as condições do trânsito em tempo real, porque eu também sei disso. Ela também sabe, sabe exatamente. Ah, vamos supor que demora 15 minutos para encher a banheira, tá? Então o levante está chegando, né? Quando falta 10 minutos para ele chegar em casa, ele liga a banheira. Na temperatura que você gosta. Por que, que tem esses cinco minutos aí, né, de perda? Porque você vai chegar em casa, você tem que entrar em casa, você tem que, sei lá, tirar a roupa e ir pro, pro banho. Então tem que dar. Esse é o tempo certo. Quando você chega em casa e está pronto para tomar banho, a banheira acabou de encher. E você não fez nada. Você simplesmente contou que sexta-feira, depois do trabalho, é de tomar banho de banheiro. Então, assim, se, <risos> se, se a gente parar né, para pensar. É, eu gosto de, de refletir sobre essa questão da tecnologia até para a gente pensar que ela não tem limite, cara. Não tem, a imaginação é limite. A imaginação é o, o limite. O próprio smartphone, como você falou, o Steve Jobs não tinha ele, noção do que é, ele estava lançando. É ali. aí que eu queria chegar, porque uhum. além de a imaginação ser o limite, a tecnologia não tem limite, eu posso muitas vezes fazer uma coisa com uma ideia e ela se tornar em outra completamente diferente, que é o que eu particularmente acredito que aconteceu com a ideia do Steve Jobs. Assim, que né? era simplesmente um telefone revolucionário com acesso à internet e com o... Qual era o outro item? É O iPod, o, o iPod. sensível a toque lá. E, <risos> que, e que se tornou o que se tornou esse equipamento. Uhum. Então, eu acho que mais do que a imaginação é o limite, é meio que alguma coisa lançada como uma tecnologia, você não sabe onde ela vai parar. Porque no final do dia, a gente está impactando e influenciando o comportamento. E aí, quando você influencia o comportamento... Você não sabe o que que o e usuário que, vai fazer eu muitas vezes. Acho que a coisa mais rica disso, não é que é, uma das lembranças mais interessantes que da minha vida passada como engenheiro lá, no, na época da, da Poli, tinha um professor que falava que e ele não estava pensando em digital, né? Que estou falando aí em lá. Ele falava depois que você lança um produto no mercado, pensa bem tá antes de lançar porque depois que você lança o produto não tem volta, né? as pessoas elas vão se apropriar daquilo ali. Né? E o que é interessante é que muitas vezes o nosso cliente, o nosso usuário, enfim, ele vai ressignificar o seu produto. Porque ele vai descobrir utilidades que você que criou aquilo nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado, perfeito. Certo? Que é o que aconteceu aqui com, com o iPhone, com os smartphones. Né? O Steve Jobs não pensava. Ele Certamente ele teve uma visão né, de um produto realmente revolucionário, mas ele não pensava em tudo que veio depois. Porque para pensar tudo isso aí, você depende da humanidade. Não, os pequenos negócios, os grandes negócios, falando, cara, tem aqui um negócio novo, aqui, um celular, que é, que é incrível, com o um computador, que está conectado o tempo inteiro, eu vou fazer o meu negócio entrar dentro disso. É, o Steve Jobs não pensou nisso, porque ele não, ele não, não era dono daquele negócio. Você está você falando isso e eu estou procurando aqui. Né? Eu estava olhando para o celular aqui... Porque eu estou procurando uma coisa... Exatamente o seguinte... Eu recebi uma mensagem... Depois eu te mostro... Uhum. Compartilho... A mensagem basicamente é o seguinte... A Apple... Ela já faz esse tipo de coisa... Para testar usabilidade de produto... Uhum. Então por exemplo... O americano ele tem a mania de certa forma de fazer isso... E aí você como tem a experiência de Samsung... Por ter sido o Red da Samsung... Eu gostaria de saber se isso também existe na Samsung... A Apple faz o seguinte... Hora ou outra aparece uma notícia... É... Um equipamento, um produto que ninguém nunca viu A Apple Alguém, engenheiro da Apple O executivo da Apple, não sei quem da Apple esqueceu, esqueceu no hotel Esqueci, no bar, né? Esqueceu no bar No novo esque... iPhone, o cara vai lá e esquece exatamente. no bar lá em Esqueceu Cupertino. no bar, esqueceu num banco de praça Esqueceu num banco de restaurante e tal E a partir dali eles monitoram qual foi o sentido que o usuário deu para aquele produto? Uhum. Né? Eu acho isso um teste sensacional. Esse aqui, por exemplo, é um headset que foi esquecido é, em um hotel. Né? E aí os caras estão olhando e, e quem esqueceu isso aqui foi o senhor Mark Zuckerberg. <risos> né? Ninguém menos, ninguém menos que Mark Zuckerberg. Então, isso também acontecia na Samsung, se é uma prática de mercado, pelo jeito você já, tinha, já ouviu falar disso. Pelo jeito que você reagiu, então, esqueceu. É, não, eu conheço as histórias da Apple, não. Sim. É, eu, não eu não conheço não, se, alguma coisa parecida na Samsung. Ah, mesmo porque aqui no Brasil não se faz desenvolvimento de produtos da Samsung, não. Tudo vem lá da Coreia e tal. Né? A, gente, a gente faz adaptações aqui no mercado brasileiro. Da tropicalizada, né? Isso, é, e é bem isso mesmo, né? Eu lembro que uma coisa que, que era bem curioso nesse sentido de adaptação era os mini systems, não. Que tem a mixagem, que vem padrão de fábrica. Não? E no Brasil é diferente do resto do mundo. Porque a gente, o nosso ouvido, né a gente está acostumado com... Um, tem uma, gra... sonoridade, é uma diferente. sonoridade diferente. É. Aqui. Então os mini-systems no Brasil é o mesmo aparelho. Só que a, a configuração dele no Brasil é diferente do, sei lá, dos Estados Unidos, da Coreia e tudo mais. Não? Então eu não sei se a Samsung na Coreia faz esse tipo de, de prática. Mas é, é uma coisa muito interessante. Não? É... É, porque é, eu costumo dizer isso para os meus alunos, do aluno Mackenzie na PUC também, para os meus alunos de experiência do cliente. Não. Você pode ser um cara sensacional, super experiente, bacana, e você, mas você não pode achar que você sabe o que é bom para o seu público. Porque a única ele vai pessoa dizer, que sabe né? quem é bom, o que é bom para ele é ele mesmo. Eu vejo muitos executivos quebrando a cara. É, porque arrogantemente, não, eles, eles acham que, que eles sabem o que é bom para o cliente, fazem aquele produto daquele jeito e aí depois as pessoas não usam e o cara fala, caramba, mas por que, que não estão usando? Quando é. você fala de experiência do cliente, assim você, você deve ter casos, história para contar de experiência de cliente, assim que, de uma coisa que tinha um sentido e foi para um sentido completamente diferente, uhum. casos... Compartilhe com a gente aí um, dois casos desses. Não, posso assim, dizer casos meus mesmo, que foi, assim. aliás, quando eu aprendi isso daí. Não, é, na América Online mesmo, estou falando de 99, 2000, assim, 2001, que nós lançávamos produtos, o Messenger, por exemplo. Não, ou... Tinha um negócio lá que nós tínhamos campeonatos de games não, online na época não, e... e e, e, e tinha os canais de comunicação e a gente via que as pessoas usavam aqueles canais de maneiras que a gente não tinha previsto. E, e, e por que, é que eu digo que foi um aprendizado? Que a gente criava alguma coisa esperando que as pessoas usassem de um jeito e elas estavam usando errado, entre aspas. E aí eu estava conversando com uma diretora de marketing e eu falei Poxa, não, as pessoas não perceberam o que a gente queria. E ela falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ela, fala... ela disse o seguinte: não tem percepção errada. Cada um percebe o que quiser. É um direito da pessoa. Não. Se ela não está percebendo aquilo que você esperava, a culpa não é dela, a culpa é sua, que não comunicou adequadamente. Aliás, o resu... a comunicação, o resultado. É, o resultado da comunicação não. O reflexo da comunicação é o resultado que se obtém dela, né? Então Exato. Ela, ela, ela, <risos> traz a responsabilidade para si e observa o que você está comunicando. É. Faz total sentido isso. Eu lembro que no Messenger mesmo, não, o All Street Messenger tinha uma, uma, um recurso que permitia que as pessoas criassem salas de bate-papo, não assim, do tipo, igual, sei lá, sendo Facebook Messenger, que você cria uma sala ali, não. Você criava um link. O próprio Messenger ele criava um link que você colocava no seu blog, por exemplo. Não. E, e, e as pessoas que usassem o, o All Messenger, quando clicasse naquele, naquele link, elas, elas entravam numa sala. Se não tivesse ninguém, a sala era criada naquele momento e as pessoas iam entrando. Não? E aí a última pessoa que saía, a sala era fechada. Então era um link que gerava dinamicamente uma sala. Era um negócio bem legal até para os padrões de hoje. Não? Mas é, é, foi muito legal ver assim como que... É, é, isso eu estou falando de 2000, ano tá? 2000. É, como que a gente viu um, algumas coisas que eram mais ou menos esperadas, como... É, é, Fã-clubes, né? tinha pessoas que criavam salas de bate-papo de fã clubes, sei lá, de Harry Potter. Né? Mas o um negócio que foi inesperado foi observar assim, que é, pequenos negócios usavam aquele recurso. A gente não, não tinha criado aquilo para pequenos negócios, mas alguém viu aquilo e falou: pô. Isso aqui eu posso, é um canal legal para conversar com, com os meus clientes. Viu sentido naquilo? Viu sentido, e ele como utilizando. eu falei, ele ressignificou um produto que nós que tínhamos criado o produto, é, não tínhamos pensado naquilo. E, e me diz uma coisa: como é que você vê a questão do metaverso? Qual é a tua visão do. Desse famoso metaverso tão debatido, tão discutido e... É, o metaverso não é novo, né? Sim, ele virou ele um hype é, aí por causa do, fe... é. do Zuckerberg que falou da em outubro, mudança da não... razão social do negócio. É, né? porque, enfim, é, é, é, para ele é, isso tem que dar certo, né? Porque ele tá com problemas, tá sofrendo concorrências do TikTok e tudo mais, né? Então ele precisa criar um, um novo ambiente em que ele vai estar sozinho de novo, né? Mas o metaverso ele já existe há... Desde o conceito de metaverso dos anos 90, né? É, que é isso um que livro. muita gente não sabe. É... Todo mundo acha que esse processo é novo, né? Surgiu... A gente já vive no metaverso faz tempo. É, e tem o primeiro grande produto né, de metaverso foi o Second Life, que ainda existe, diga-se de passagem. As pessoas não sabem disso, mas ele é, claro que ele é muito menor do que ele já foi, não? Uhum. O Second Life é de 2003, não? O que é um metaverso? É um ambiente digital que, de alguma maneira, simula uma realidade, e as pessoas entram ali e elas interagem entre si, né? Não é, não é como um, um sala, de, sala do Zoom, que é só uma videoconferência, não. Uhum. Uh, no metaverso, você efetivamente está dentro. Do... Efetivamente, não, né? Digitalmente, é. mas Digitalmente assim. Digitalmente. Tem um avatar, está. ali é. você entra, você caminha, você interage com as pessoas, você interage com elementos ali, não. Uh, isso já existe desde. O, enfim, o Second Life já faz isso há muito tempo. Não. Uh, agora e tem hoje a gente tem metaversos aí não de empresas que enfim criam feiras digitais assim não para você então tem muito, muita coisa aí não. agora a proposta do Zuckerberg é uma coisa muito mais sofisticada não que é você usar os equipamentos aí óculos de realidade virtual ou realidade aumentada e ter experiências sensoriais nesse ambiente exatamente né? e, e, e que que eu que isso, acho que é isso é que é a virada de chave e, é e isso que ele, ele é totalmente imersivo imersivo é porque isso. Você, quando você está num Second Life por exemplo ou nessa, no que existe hoje as empresas aí ainda é uma tela do celular ou uma tela de computadora então enfim eu não tô dentro dela né eu até tenho meu avatar ali mas eu aqui. até porque se você olhar por essa ótica o videogame é um metaverso é, você vai lá, né? cria o seu avatarzinho, bota, é, seu boneco, bota a roupa não. que você quer e vai brincar no seu Agora, videogame. Então, o que o Zuckerberg deixa de está propondo ser. é você entrar, não, você coloca lá e aí tem até... Você pode pegar dispositivos para é, tá, tudo, ráticos. sensorial, não. É, é. E aí você está você dentro do negócio. Aí sim o um negócio muda de figura. né Eu acho que ele foi gênio, principalmente estrategicamente falando, na hora que ele mudou o nome da empresa. É. Porque aí ele se torna sinônimo, e é o que você falou. É. Ele se isola em um mercado que ele quer ficar Só sozinho. Só que faz que não um tá ano que ele falou isso. Há muito tempo. E até agora ele não fez nada, né? E Ou o seja, que eu tô vendo? Tem de o uma... Horizon Worlds lá, Sim. mas é uma coisa muito, muito igual ao que já tem por aí, não Muito, muito, quem... mais, muito mais do mesmo. Para quem está investindo 10 bilhões de dólares como ele nesse negócio, é... o mercado, e essas ações estão caindo aí, derretendo, né? O mercado esperava que ele já tivesse feito mais alguma coisa, e é que não é uma coisa trivial isso daí, não. Mas assim é, será que vai acontecer? Lógico, não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Né? Ah, eu acho que o que falta, não. Tudo bem, não tem nenhum produto lançado efetivamente com toda essa imersão só aí só promessa, não. né? Só fumaça até é, agora. Mas vai sair, não. Ah, o que vai faltar quando isso acontecer, não, é a infraestrutura, não, o, enfim. Porque as pessoas vão ter, todas elas vão ter que ter um óculos daquele, pelo menos o óculos. não E aquilo é caro, não para a maioria das pessoas, aquilo ainda é uma coisa muito cara. É, fora da realidade, principalmente é. no mercado brasileiro, ele a desconecta. agora ele não é, é não é é, é, é assim, é um público bem restrito que tem acesso a produtos é. assim. Agora, claro, tudo, como tudo na tecnologia, não, a primeira, as primeiras versões são caras e horrorosas. Né? Mesmo porque aquele óculos de realidade virtual... É super legal. Agora imagina você ficar três horas com aquele negócio, né? você vai ter um problema de ah, coluna, inclusive. Ah, né? ah. Ele não é tão leve assim, você começa, né? um <risos> né? problema no pescoço. É assim, não. Ah, mas assim, a gente já vê uns protótipos aí do, do Google Glass, né? O, o, o velho Google Glass está de o volta. Velho né? Google Glass. Tem os protótipos Esse é outro aí, que veio, sumiu e voltou. Mas, é. assim, e assim, os novos Google Glasses parecem um óculos normal, assim. Você olha assim, não tem, tem tem uma câmera, não um negócio tipo Star Trek parece um óculos não né? e ele projeta naquela lente na sua retina na verdade não né? o que você quiser é, é um metaverso extremamente poderoso né? que é uma realidade aumentada ali né? você está vendo o mundo não né? porque a lente é transparente né diferente do dos óculos lá que é um, um monitor na sua tela na sua cara né? É, e ele projeta alguma coisa ali, né? então é tipo Pokémon Go, não sei quem jogou Pokémon <risos> Go aqui, viu os bichinhos, ah, nossa, tem um Pokémon aqui na mesa. Aqui eu acho que essa não, foi a febre é que... mais rápida, é. foi a mais avassaladora que surgiu e sumiu num curto espaço de tempo. Todo mundo entendeu o que, que era a realidade aumentada, é, né? Exatamente. É. E todo mundo lembra do bendito do Pokémon e se reunia para ver o bendito do Pokémon. É. Cara, tem umas coisas que só vivendo para gente Mas, ver. Lembra aquele negócio que tava tá falando de ressignificação? O Pokémon Go, aí tá falando. Lembrei de uma coisa que veja só como que se você tem um pequeno negócio você precisa entender a tecnologia para usar não? uma coisa que foi feita lá não que quem criou não era para isso que é, você podia comprar uns perks assim umas um você podia roubar no jogo basicamente você pagava como todo jogo você pagava você né acelerava alguns processos e tinha um perk que você comprava não é, e você dizia quero que esse perk apareça aparece na minha sala e aí começava a atrair um monte de Pokémon. Eu aí você fala, ah, peguei um, peguei mais um, peguei, né? E aí alguns... E quem começou isso foi uma pizzaria de Nova York e depois isso se espalhou pelo mundo inteiro. Pequenos negócios compravam esses perks para colocar dentro, sei lá, da pizzaria para que as pessoas fossem caçar Pokémons na pizzaria. Dentro da pizzaria. E obviamente comiam uma pizza. Né? Então veja, é, quem, será que a Nintendo e a Niantic pensavam nisso? De jeito nenhum. Provavelmente não. De jeito nenhum. Né? Mas o cliente lá, no caso uma pequena empresa, usou de uma maneira genial. Né? E tomou uma funcionalidade completamente diferente. É, ele ressignificou não, e, e isso é transformação digital. Né? Quanto que o cara investiu nisso? Nada. Comprar o Perk lá né, que é... Pio, Perfeito. Né? Então é, isso é uma, uma transformação digital interessante. Mas, né? Exatamente. E o sentido do produto foi o usuário que deu, né? Exatamente. Paulo, que papo, cara, que papo, que conversa. Eu ficaria horas aqui, mas a gente precisa encerrar. Então, eu espero que você, que esteve aqui nos assistindo no YouTube ou que está nos ouvindo por qualquer plataforma de áudio, tenha se beneficiado desse conteúdo aqui, entendendo que o seu negócio, por menor que seja, ele precisa entrar no universo digital. Ou você está no universo digital ou você está fora do mercado. Exatamente. E não é do mercado digital, é do mercado. Então, pequeno e médio empreendedor, abre teu olho e digitaliza o teu negócio <risos> da maneira mais rápida que você conseguir com todas as suas forças. Paulo, um grande abraço, muito obrigado. obrigado um prazer a você. imenso recebê-lo aqui. Um abraço. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para receber o nosso conteúdo toda terça-feira às 17h45 aqui no YouTube. Lembrando que o nosso canal tem conteúdo disponível todos os dias. E estamos presentes também em todas as plataformas de áudio. Deixa o teu comentário aqui abaixo do vídeo e curte esse vídeo também. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio do Lucro Certo. Até lá.